O meu filho vai completar dois anos de vida. Gente, lembrando que a gente não gravou o vídeo de um ano. Senão vocês vão achar. Porque eu tô gravando o que é hoje, o aniversário dele. É mesmo, vamos. Ele tá dormindo. Bem... Tá vai acordar. E que surpresa. Tá é bom? Por que você falou bem ele está dormindo lá na sala de laboratório da Ingrid. A Ingrid é prima da Pinguita e também so... irmã da Lira e sobrinha da Lira. E também é vejo. Então vamos ali. Tá bom? Eu estou aqui para ver ele. Vamos. Vamos. vamos. Fazer aqui. Ai. Eu posso ativar aqui o som da nossa fila. Agora sim. Agora eu vou fazer aqui. Eu posso fazer agora? Agora eu. Agora eu fiz. Finalmente aqui o Lucas 2. Lucas 2, aqui um negócio. Finge que, ele, que o balão ainda tá ali eu não finge que o balão tá ali. Só finge que o balão tá ali. Então vamos aqui. Eu vou ligar aqui para... Para os meus avós. Uhul. Alô? Alô? Um Tem aqui. aqui só para ficar brincando e pegar aqui. você? E você? E você? E você? Bom pim bom. Pim Está bem legal hoje. Esse dia tá bem legal. Vamos ver. Trim, trim. Alô, filho. Olá. Olá, mãe. Opa. olá, pai. Olá, mãe. Eu lembrei que hoje é o aniversário do nosso neto, o Lucas. É mesmo. Eu já tô te convidando para a festa. Vocês foram escalados para a festa. Que terá uma... Yes! Yeah. Tão boa. E várias... Coisas. Várias... Yeah. Docinhos... E também uma balada neon para os grandes E também terá um bar Tá bom, filho Beijo, tchau Beijo, tchau Acabei de ligar para os meus vós Eu, Eles vão chegar daqui a pouco Agora ele os, os primos chegarão Chegarão aqui Logo, logo só ligar para. É só ligar para mais que. Chegar mais. Vou chegar mais. Vou acordar esse Lucas. Lucas. Luc... Lucasinho. Lucasinho. o Lucasinho. Gente. Só pude que o. Só finza que, tá... que o dudu tá aqui. Só finza que o dudu tá aqui. Só finza que o dudu está aqui. Só finza que o dudu está aqui. Só finza. Lucas, tudo bem? Ah, feliz aniversário, Lucas. Que bom, eu ah, não feliz Sim, você sabe é quem vai vir? O vovô! Sim, o vovô! O bisavô. bisavô! O bisavô! O padrinho! A madrinha! Sim, vai muita pessoa. Ele tá aqui. Deixa eu ir. Oi, vó. Oi, vó. Tudo bem? Oi. O que eu Oi são bem lindos. É mesmo, foi eu que fiz. Nós vamos ver eles. Vai. Tem gente mais chegando, gente. Espera aí, eu vou levar a luz. Espera ver. Vou ajudar minha mãe. Vou ajudar minha mãe. Vou ah. Já que eu aprendi o que está aqui Chegando. Olha aqui. Eu vou pegar ele aqui. Olá, Olha, vovó. Sério, olha. Esse presente é para você. Sério, deixa, vovô. O presente. Uuuuh! Para colocar aqui! Não nada, né? Que coisa, de nada! Não né? nada! Né, Vamos ver. O bolo, por favor. Aqui o bolo. Então, vamos. Três. Um. Parabéns você. Parabéns você muitas felicidades, muitos anos. É para a você. Manda, querido, muitas felicidades, muitos anos. minha vida vamos não fazer é nada, tudo é, é, é pique, é pique. É. Vai se vai se É, Vamos comer o bolo. porque eu ainda não sei. <risos> ah, aqui. É, ei, é. hum. ah, um Bom, ele é o favorito. pedaço vai parar. Dudu! <risos> o último pedaço <risos> vai parar. Ter... O Lucas estava bem cansado Eu vou... Ele foi dormir agora Agora o Lucas foi dormir Então a gente já vai jogar alguns jogos aqui A gente vai conversar aqui Enquanto o Lucas vai dormir Depois a gente vai embora da festa Eles vão embora da festa Muito obrigado por agora eu vou saciar. muito obrigado por ver esse vídeo, se você gostou deixa um like deixa no canal e tem mais uma coisa não se esqueça de dar parabéns pro Lucas nos comentários. E tchau!